o que Deus está falando no Essa noiva foi comprada. Essa noiva foi selada. Existe um céu sobre essa noiva. É o noivo que comprou. Eu não entendo o crente que quer ter a sua própria vida. Como assim? O para Jesus não é dele? A igreja, a verdadeira igreja, os remanescentes do Senhor foram selados. Glória a Deus, Senhor. Abra comigo a tua Bíblia, quem tem Bíblia na mão? Efésios capítulo 1, versículo, versículo 13, diz assim: Ó. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, preste atenção, fostes selados. Olha aí, o versículo que eu vi, glória a Deus. Selados com o Espírito Santo da promessa, Amém. o qual eu tenho. Voltar? E pega o teu espírito que eu vou te falar agora. Deixa eu uma caronazinha. Em Gênesis 39, aleluia. Você conhece a história? Judá, um dos filhos de Israel, teve relação com Tamar, não tinha com que pagar. Estou falando de seu, de seu selar. E a Bíblia diz que ele deixou o seu como peitor para Tamar. Amém? Você conhece a história? Vocês são bons de Bíblia. Eu sei que é a Assembleia é nossa Bíblia então a Bíblia diz que ele não tinha como que pagar, estou falando que as Efésios diz que nós somos celados, então vamos um pouquinho mais a fundo. a Bíblia diz que o Judá não tinha como que pagar da Tamar, deixou de -se ser. a Bíblia vai nos falar no livro de Esther, no capítulo 3 que o rei Açoeiro, ele confiava em Amã, Amã com o ódio dos judeus, ele fez um decreto, e esse decreto é que mataria todos os judeus, Esther e ele e esse decreto de Assuero diz, vai matar os judeus <risos> eu estou falando de seu eu estou falando de vocês foram selados aleluia a mulher está selada o decreto, está selado é, o decreto é, é. então vamos matar espera ele que diz, oh rei não faça isso e clama ao, ao Deus dos céus o céu é aberto, é revogado aleluia. e não acontece nada mas a Bíblia também vai tá me dizer em Daniel no capítulo 6 que existiu um decreto selado aleluia <risos> e que dizia, por 30 dias só se pode não pode orar a Deus nenhum aí fora Mas nós sabemos que o jovem Daniel, o jovem Daniel Eu quero conhecer ele agora E falar você conseguia, cara Você não é tão fiel assim A Bíblia diz que o jovem Daniel Estou falando de seu, para ver se a igreja entende o que, que é seu. Os príncipes chegaram, o que, que é que a janela aberta? Está janela aberta e é Daniel orando? Vamos lá falar para o proprietário que não está orando para ele. Retário, fala, fala no de dos Daniel, Daniel está orando ao Deus dos céus. E agora, essa lei foi feita pelos médicos persas, o senhor vai ter que colocar ele na copa. Retário, com o coração na boca, porque amava Daniel, disse, agora ele tem que fazer o quê? Vamos colocar Daniel na cova. Ah, vai Daniel no cola. E nós conhecemos a história da Aleluia. Você conhece essa história tão maravilhosa. É só calmar lá, irmãos. É só calmar lá. Jesus ainda vai ressuscitar. Aleluia. E agora o que eu faço? Faz um edito e cela e bota uma pedra no corpo do segundo. Vários seus discípulos tirem o corpo de lá. Quando dizer que ele ressuscitou mesmo. Então faz o edito. Mas nós conhecemos que no capítulo 28: O anjo remove a pedra, tira o edito, tira o selo Aleluia. Jesus ressuscita. Afirmamos o lado de. após a ascensão de Cristo, no ano 86, quem assume o governo agora é o imperador Domiciano, considerado o segundo Nero, pelos seus feitos terríveis o homem era tão mal irmãos, tão mal, Domiciano ano 86 a história vem nos ouvidos dele, que o último apóstolo de Jesus Cristo vivo, está pastoreando uma igreja em Éfeso Éfeso era a capital da Ásia Menor Qual o nome do último apóstolo? Eu, eu. O senhorzinho de mais de 90 anos ah, é aquele homem endemoniado domiciano Diz o que? Jesus ainda tem Um apóstolo vivo? Eu estou falando de selo Aleluia. Jesus ainda tem um apóstolo vivo? Manda chamar agora Lava eles. Os seus os seus soldados Viajar para Éfeso A capital da Ásia Menor Buscar o último discípulo vivo de Jesus. Quando Jesus chega diante de Domiciano, é preparada uma caldeira de azeite fervente. Isso está no livro de Flávio José, não está na Bíblia, está na história paralela. E você, provavelmente, você é um bom, bom estudante também. Você sabe, né? Que eu provavelmente foi, foi um hidratante para João. Olha lá. Como eu me lembro da noite da Santa Ceia, onde eles brigavam por posição, mas eu queria escutar o coraçãozinho dele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que saudade do meu Senhor. Em meio aquelas lembranças, daqui a pouco aquele senhorzinho, talvez com nem dente na boca mais, ele é em, em seus cinco sentidos. E ele começa a ter visões visões daquilo que era, é, daquilo que está acontecendo e daquilo que é o porvir, daquilo que é nos nossos dias. E dentre essas visões ele tem uma que fala de seus Aleluia! Glória a Deus! Você pode abrir a tua vida comigo? Em Apocalipse capítulo 5. ali no cenário De João tendo uma visão, irmãos. Que visão é essa? Não vou falar o versículo ainda, porque você fala e pastor. Que visão é essa? Ele acabara de ter uma revelação de coisas que eram para a época. Sete cartas dos pastores da Ásia que você sabe que respeita nós, né? as sete dispensações que pegam em todas as cartas, e quando ele acaba de ter essa revelação das cartas, agora ele tem uma revelação no céu de algo, irmão, surpreendente. Você. Você, Aleluia, ele chora porque vem a revelação na hora, aleluia, e essa revelação é de que adianta ter o nome de todos os salvos nesse. Atendendo, não, eis aqui o um cordeiro. Ai, Aleluia. Aleluia. Eis aqui o um cordeiro. e esse cordeiro ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui nessa noite. Ele disse que precisava o nome dele, só. Ele está aqui. Eis aqui o um cordeiro digno de desatar os seus senos Pastor, qual a revelação? A revelação é uma só, e lá vai ela. Como o Espírito Santo da promessa É isso da assim, <risos> Olha isso Glória, Você leu é lá comigo no Efésios 1, 13, 14 Este é o penhor O ah. que é penhor, gente? O penhor é o seguinte Eu preciso lá de 10 mil reais Aí eu chego para pastor, pastor, o pastor Eu chego com o pastor e digo Eu preciso de 10 mil Mas eu não conheço é o senhor, pastor Então eu deixo meu carro como penhor Quando eu pagar eu pego o carro de volta você é penhor eu Deixo uma joia como penhor você é penhor <risos> Este selo, a Bíblia diz em Tessalonicenses, que por um motivo o anticristo não se manifestou ainda. Porque um ainda não foi retirado da terra, esse um é o Espírito. Dos... Nossa Senhora, é o Espírito Santo. Mas o, né? o Espírito não foi retirado. Por que não foi retirado? Porque a casa dele não foi retirada. E a casa dele não é isso, a casa dele é isso. Quando a casa dele é retirada, não... e o Espírito Santo não mora debaixo da ponte. Ele tem casa. Aleluia a identidade da igreja, a gente tem que saber para que veio nessa terra,